E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos realizar multiplicações polinomiais com termos negativos utilizando áreas. Mas antes disso, vamos relembrar como multiplicamos utilizando dois termos positivos. Ou seja, vamos multiplicar x mais 7 por x mais 3 utilizando o modelo de área que já vimos. Ou seja, temos um retângulo aqui e vamos tentar dividi-lo ao meio onde esse comprimento vai ser a primeira soma, ou seja, x mais 7. Com isso, esse pedacinho vai ser x e esse outro vai ser 7, ou seja, todo esse comprimento é igual a x mais 7. E a altura desse retângulo vai ser x, que é esse pedaço, mais 3, que é esse aqui. E esse modelo de área nos ajuda a calcular essas multiplicações de forma separada, porque a área total do retângulo vai ser esse comprimento, que é x mais 7, esse x mais 7 aqui, vezes a sua altura, que é x mais 3, esse x mais 3 aqui. Mas, claro, podemos dividir esse retângulo maior em quatro retângulos menores. Na verdade, esse retângulo é um quadrado,? Né? E a área dele vai ser x vezes x, que é x ao quadrado. A área desse retângulo vai ser 7x, ou seja, 7 vezes o x. A área desse quadrado vai ser 3x e a área desse aqui vai ser 3 vezes 7 que é igual a 21. E se somarmos todas essas áreas, vamos ter o produto que estamos procurando, ou seja, x x² mais 7x, mais 3x, mais 21. Essa é a área do retângulo maior. E, claro, ainda poderíamos adicionar esse 7x com esse 3x, tá? mas não é o caso dessa aula. Eu só queria dar uma relembrada nisso. Ok, então quando temos x mais 7, que multiplica x mais 3, fica bem fácil, porque temos comprimentos positivos. E aí vai dar uma área positiva, correto? Mas e se não fosse bem assim? Se estivéssemos lidando com números negativos, o que faríamos? Por exemplo, se agora você tiver essa multiplicação aqui, que é x menos 7, que multiplica x menos 3, será que conseguiríamos fazer do mesmo jeito? Tá, Vamos lá. Pensando da mesma forma, esse lado aqui, esse comprimento, vai ser igual a x menos 7. Correto? Geralmente, não consideramos comprimentos negativos, porque isso é meio estranho, né? Mas, para continuar a aula, vamos aceitar por hora. E essa altura vai ser x menos 3. Aqui, o x, que equivale a esse pedacinho do retângulo. E aqui, menos 3. E, se continuarmos fazendo, a área desse quadrado vai ser x quadrado. a área desse retângulo vai ser esse comprimento vezes esse. Ou seja, menos 7 vezes x, que dá menos 7x. A área desse quadrado vai ser "-3x", e a área desse retângulo vai ser "-3", que multiplica a "-7", que vai ser igual a 21. E se quisermos saber a área desse retângulo maior, basta somarmos as sub que estão dentro dele, ou seja, x x² menos 7x menos 3x mais 21. E se quisermos, ainda podemos juntar esses dois termos e aí ficaríamos com menos 10x, né? Mas a minha pergunta é, isso faz algum sentido? Sim, faz, porque uma maneira de pensar nisso é que estamos retirando uma pequena parte de área da área total. E note que se o x for positivo, essa área aqui vai ser negativa, que está indicando que estamos subtraindo do total. E é isso que está acontecendo nessa expressão. Você pode ter um x aqui negativo que vai te dar um produto negativo de qualquer maneira, né? mas isso só está indicando que está retirando do total. E só para você ver que isso funciona, mesmo tendo um número negativo aqui de fato sem o x que pode mudar, eu vou colocar um exemplo aqui onde o x é igual a 10. Se o x fosse igual a 10, teríamos um modelo de área mais ou menos assim. Aqui, 10 menos 7, e multiplicamos por 10 menos 3. Bem, pode ser que você pense, espera aí, 10 menos 7 dá 3, e 10 menos 3 dá 7. E se multiplicarmos, vamos ficar com essa área aqui igual a 21. É um bom pensamento, mas será que acontece isso de fato? Vamos lá, essa área aqui vai ser 10 vezes 10, que vai dar 100. A área desse outro retângulo vai ser 10 vezes menos 7, que dá menos 70. Isso significa que vamos tirar 70 da área total. A área desse retângulo vai ser menos 3 vezes 10, que vai ser igual a menos 30. E menos 3 vezes menos 7 vai dar a área desse retângulo, que vai ser igual a 21. Pegamos o 100 e subtraímos do 70, depois subtraímos o 30 e depois adicionamos o 21. 100 menos 70 dá 30, menos 30 vai dar zero. E aí, sobra só esse 21 aqui, ou seja, bateu com aquele pensamento inicial. Você também pode pegar essa área aqui e mover para cá e subtrair da área azul. E ainda pode pegar esse retângulo e colocar na vertical e aí você vai subtrair o resto da área azul e vai ficar somente com essa área aqui. A lição dessa aula é modelos de áreas também funcionam para multiplicações de polinômios com termos negativos. E Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!